A questão de você buscar uma palmilha enquanto você está com facite é justamente para você aumentar esse apoio no seu arco plantar para evitar que seu pé dê aquela esticadinha, né? aquela queda, estica e volta, estica e volta onde acaba estressando. Você com apoio no arco plantar, você tende a diminuir a tensão você coloca justamente um apoio no, no, na face e no seu pé para manter, para estabilizar o seu pé e diminuir esse estresse na, na, na face. Essa aqui é a ideia da palmilha para estabilizar, para você estressar menos o seu pé. Ok? Pode ser uma alternativa. Converse com o seu fisioterapeuta, ok?